Fala Imparável! Não, você não errou de curso. Esse aqui é o curso do John Wayne, o Segredo das Lives. Só que eu resolvi invadir esse curso maravilhoso de lives para poder passar um, dois bônus para vocês, a pedido do meu amigo John Wayne, né, para esse curso, o Segredo das Lives. E quem sou eu, né? O que eu estou fazendo aqui no lugar dele para passar isso para vocês meu nome é Alexandre Tavares, tá? Eu sou do canal Market Sem Limite. Para quem ainda não me conhece, me acompanha lá. Esse aqui é o meu canal, tá bom? MarketSemLimite.com/barra/YouTube. E eu tenho aprendido muito com o John N a fazer lives, né? Esse tipo de live, colocar um banner, colocar um iconezinho, né? Aquele ícone de ao vivo, né? E fazer uma interação com o chat na tela. Então esse curso está me ajudando muito. E o John Wayne me pediu se eu podia ajudar a gerar um conteúdo, um bônus para ele. E estamos disponibilizando aqui, no, dentro do curso dele, esse bônus exclusivo. Que bônus é esse? Eu vou ensinar para você, em duas videoaulas, como você colocar o WhatsApp dentro do, da sua live, né? uma chamada de WhatsApp dentro da sua live, e como você colocar um chat na tela no Facebook, não no YouTube, né? O curso ele te ensina como colocar um chat dentro do YouTube com, com aquele chatzinho na tela dentro do YouTube Eu vou te ensinar como fazer isso dentro do Facebook, em lives do Facebook Beleza? Então acompanha a gente nesse vídeo aqui, tutorial Eu vou agora para o meu computador e vou ensinar você a fazer o primeiro passo Que é colocar o WhatsApp na tela, tá bom? Vamos lá comigo Bom pessoal, então a gente está aqui agora dentro do OBS e vou mostrar para você como é que a gente faz a configuração do WhatsApp dentro da tela. tá? Imagina, eu já, eu já criei aqui embaixo, ó, você pode ver, é, tem uma cena né, que é a live, essa cena aqui, que é, vamos supor que é a, é a sua live, é o momento que você está fazendo a sua transmissão ao vivo. Então eu vou te mostrar agora passo a passo como você coloca o WhatsApp aqui na tela. Beleza? Vamos lá então. Primeira coisa que você tem que fazer é criar uma nova cena. Tá bom? você clica com o botão direito em cima aqui, adicionar cena digita aqui whatsapp beleza? ok pronto, estou com a cena live e estou com a cena whatsapp, duas cenas aqui criadas dentro da cena whatsapp eu vou inserir uma captura de janela porque eu vou capturar a janela do meu whatsapp web é através do WhatsApp Web que eu vou utilizar essa função. Então, aqui, captura de janela. Digito também aqui de novo, tela WhatsApp, pode ser. Beleza. Aí ele vai pedir para você selecionar a janela que está ativa. Eu já abri aqui no meu navegador o WhatsApp Web. Então, você vai precisar entrar na sua URL, digitar lá, web.whatsapp.com, Tá? É, quem usa o WhatsApp Web já conhece essa função, quem não usa, é só digitar essa URL aqui, clicar nessa bolinha verde aqui, ó, para você vincular o WhatsApp do seu celular para o WhatsApp web, tá bom? Então eu vou vincular ele aqui agora, faz a leitura do código QR, né? Aponta seu celular para cá. Então esse aqui é meu WhatsApp, tá? Com a minha lista de contatos aqui do lado, que eu vou deixar oculta, por motivo de segurança, lógico. E também. Aqui você vai poder monitorar as chamadas de WhatsApp que a sua audiência fizer com você. Beleza? Eu vou selecionar aqui eu, porque eu já tenho uma gravação aqui, que eu fiz para mim mesmo, né? como se fosse eu perguntando para mim, a sua audiência perguntando para você algo pelo, pelo WhatsApp. Então a pessoa vai te mandar um áudio pelo WhatsApp, você vai entrar aqui e vai selecionar o perfil da pessoa. Quando você clica aqui do lado, ó, aqui em cima na verdade, do lado do ícone da pessoa, vai aparecer aqui ó, os dados do contato. Tá? Essa foto aqui vai ser muito, muito útil para você utilizar durante a sua transmissão, porque vai ser ela que vai, ser, vai representar o seu contato, né? a pessoa que mandou o áudio para você. Então, quando você liberar o áudio dela lá na, na sua live, você pode compartilhar a foto do que está dentro do WhatsApp da pessoa que te enviou, tá? Isso é muito legal, vai gerar muito engajamento, porque a pessoa que te mandou o áudio vai falar assim: "Caramba, minha fotinho tá lá, eu tô falando com, tô interagindo com a pessoa", né? Que legal. Então isso gera muito engajamento, a pessoa vai ficar muito satisfeita de estar tá ouvindo o áudio dela, da sua, da mensagem que ela deixou com você e ainda ver a foto dela, né? Então isso é muito legal. Então vamos aqui no OBS de novo. Você vem aqui na naquela fonte que a gente criou da janela, na captura de janela propriedade, pronto aqui ó, ele já capturou a minha janela que eu abri o WhatsApp lá, o WhatsApp web, beleza? então eu vou dar aqui OK e eu vou redimensionar tá, a minha tela aqui pro tamanho correto tá, já com o meu contato então imagina aqui que a pessoa entrou comigo no contato pelo WhatsApp Recebi o áudio dela, né? tem aqui o áudio aqui gravado Que eu já vou disponibilizar aqui para vocês Agora como a gente vai fazer essa inserção do WhatsApp Dentro aqui da minha live, como é que eu vou fazer isso? Então vamos supor, em um determinado momento ó, Tem uma pessoa que deixou um áudio para a gente tal, E o nome dele é fulano de tal e ele deixou uma pergunta Vamos ouvir ele agora? Aí eu vou liberar, como é que eu vou fazer isso? Você vai lá no WhatsApp, na, nessa telinha de cenas. WhatsApp. Dentro, é, aqui, aqui em cima você clica com o botão direito. E clica aqui em filtros. tá? Filtros. Aí dentro de filtros você vai adicionar aqui a, o sinal de mais. E seleciona aqui ó. Máscara. Você vai fazer uma máscara em torno daquela imagem minha ali do... Da fotinho né. Então escreve aqui máscara. A máscara é o seguinte, você pode colocar qualquer imagem, tá? qualquer imagem com fundo transparente, né? PNG e tudo mais, que ela vai fazer um recorte, ela vai recortar ah, o seu vídeo. Né? O que você tiver que transmitir, ela vai fazer um recorte, ela vai fazer, utilizar essa máscara para recortar algum... Alguma, porque assim, quando a gente redimensiona no OBS, ele só pode recortar em tamanho quadrado, né? tamanho reto. Então, com máscara você pode fazer um recorte em círculo, você pode fazer um recorte em triângulo, você pode fazer um recorte em quadrado, em trapézio, você que sabe. Vai depender da sua imagem em PNG. Então, eu vou escolher aqui a minha imagem de recorte, que vai ser a minha máscara. Você clica aqui em caminho, localizar. Seleciona uma imagem que eu já tenho aqui selecionada. Esse, essa, essa imagem aqui É uma imagem, imagem que eu, da minha máscara Que eu vou utilizar para aquela minha foto tá? Essa foto aqui do WhatsApp Eu vou fazer um recorte em círculo Através da minha máscara tá bom? Você pode fazer isso com qualquer outra imagem Quadrado, triângulo, retângulo é, é, Imagem de estrelinha entendeu? Vai depender da sua imagem de máscara Então você vai selecionar ela Tem que ser formato PNG Com fundo transparente tá? Não esquece disso Abrir então aqui ó, essa, esse vai ser o recorte da minha imagem. Só que você vê que ela tá só o um círculo em cima. Como é que eu vou recortar? Você vem aqui em tipo, clica aqui ó, máscara alfa. Pronto, olha o que ela fez. Ela recortou a minha imagem de fundo no formato circular, né? Então você vem aqui agora, já fez o que tinha que fazer, fechou. Olha aqui a minha cena. Eu estou na cena WhatsApp com a minha tela. E olha o detalhe ó eu posso mexer, essa aqui é a minha essa aqui é a minha cena, é a minha imagem de fundo né? o que, que eu vou fazer agora? eu vou redimensionar eu vou redimensionar essa minha imagem de fundo para dentro do círculo então a minha intenção é colocar essa minha foto aqui é, o mais próximo possível desse círculo, então eu vou redimensionar ela para ficar no tamanho legal aqui de recorte então eu vou esticando, ó. clico aqui nas pontas né, nas arestas né, e vou aumentando até chegar no círculo que eu quero ó tá chegando aqui ó então vou aumentar só mais um pouquinho pronto acho que tá vou dar um pouquinho mais só aqui acho que ficou legal então aqui ó eu escalei a minha imagem lá do whatsapp né e coloquei aqui dentro da máscara já fiz o recorte então vai ser esse vai ser o ícone do whatsapp na tela quando alguém me ligar quando alguém falar comigo aqui eu vou botar aquela imagem aqui como é que eu faço isso eu venho aqui na minha fonte de, de lives né já tem a live aqui eu vou aqui em fonte adicionar cena eu já tem uma cena do whatsapp pronta aqui ó clico no whatsapp cena ok olha eu aí então é aqui ó eu posso habilitar eu vou redimensionar aqui mais ou menos olha isso aqui é a chamada de WhatsApp quando a pessoa vier falar comigo eu vou habilitar, e eu posso clicar aqui ó, no olhinho você pode ver que tem um olhinho ali embaixo habilito desabilito, ó. apareceu desapareceu, beleza? então já uma vez feito isso você não precisa fazer mais nada porque já vai estar configurado a, esse recorte aqui, ó da sua tela WhatsApp, já vai estar tá configurado. Então você recortou, colocou a máscara uma vez, não precisa fazer mais isso, tá bom? É só você é, habilitar a janela do WhatsApp lá, web, que vai aparecer. Então aqui, ó, apareceu o colinho, desapareceu. Outra coisa que você pode fazer também, ó, é clicar no cadeado, tá? Clica no cadeado para você evitar deslizar a imagem de fundo, tá bom? Então clica no cadeadozinho para travar a imagem. E beleza. Tá aqui. Então toda vez que alguém me ligar, olha, chegou uma mensagem agora de fulano de tal, ele deixou uma mensagem, uma pergunta. Vamos ouvir ele? Aí eu vou aqui, habilito, né? E deixo a mensagem. Como que eu vou fazer isso agora? Para isso você vai ter que estar tá com, com áudio, tá? Com áudio do PC reconhecido. Eu vou habilitar aqui, ó. Olha, eu estou falando e eu estou capturando o áudio do meu PC. Tá bom? Tem que estar tá habilitado para você ouvir a pessoa que está falando também então eu vou só desabilitar aqui, que eu não, acho que deve ter dado duplicidade no áudio, não sei, estou testando aqui também essa live, então vamos fazer isso aqui, você vai voltar lá no WhatsApp Web né, com o seu contato né, está aqui no contato e repara que tem um áudio né? esse é o áudio que eu deixei e poderia ser o áudio da pessoa que te fez a pergunta então eu vou aqui redimensionar minha tela né, vou botar ela aqui pequenininho só para vocês verem Ela não diminui muito Bom, você vê aqui que aqui embaixo tem um play né? A pessoa deixou mensagem para mim Então quando eu apertar esse play E habilitar o WhatsApp Vai tocar a gravação, tá bom? Então vamos ouvir agora a mensagem do Alexandre O que, é que ele tem para nos dizer Aí eu venho aqui, clico Prontinho Esse aqui é um áudio teste do WhatsApp Que a pessoa que for falar com você pelo WhatsApp Vai mandar mensagem por áudio e é aqui que você vai ouvir a mensagem dessa pessoa. Só apertando o play. Beleza? Viu? Então, esse foi o áudio da pessoa que te mandou o WhatsApp. No caso aqui, foi eu que eu fiz um teste para mim mesmo. Mas qualquer outra pessoa que te enviar um áudio, você pode capturar a imagem dela fazendo essa máscara e... Clicando no play, simplesmente você aperta o play lá da mensagem A mensagem, do, o áudio da pessoa vai rodar E vai sair gravado aqui no chat né? E não quiser mais a imagem da pessoa, a pessoa acabou de falar Você vem aqui na habilitação Você vem aqui na, no olhinho E desabilita Bom, pronto, aí continua a sua live normal Aí tem mais alguém, outros, uma outra chamada Habilita de novo ele Vai lá no WhatsApp, clica no play e roda é só ter esse controle, tá? essa sintonia Então não tem erro Uma vez feito esse recorte do WhatsApp aqui na tela Para você, não precisa fazer mais Você fez isso aqui, essa configuração aqui uma vez só Em todas as suas lives você já vai ter esse iconezinho aí habilitado Tá bom? Bom, era isso, é né? bem simples, bem prático. Espero que você agora aplique nas suas lives, vai ser muito bacana. Eu já aplico nas minhas e as pessoas que assistem as minhas lives no meu perfil ou no meu YouTube, eu tenho essa opção também de chat na tela, disponibilizo me lá no meu número de telefone. A pessoa me liga, me manda uma mensagem e eu coloco na tela. Isso gera muito engajamento, tá? E é um diferencial que você não vê quase em live nenhuma, né? Então. Esse é o tutorial de hoje, espero ter ajudado vocês e no próximo tutorial eu vou ensinar a você como você colocar chat na tela no Facebook. Né? O nosso amigo John Wayne, ele ensinou a colocar no YouTube, né? Aquela, o chat na tela no YouTube e você vai aprender a colocar no Facebook, na sua, no seu perfil do Facebook. Tá bom? Então no próximo vídeo eu vou ensinar vocês a fazer isso. Grande abraço, sucesso!